Boa noite, bom dia, boa tarde, saúdo o meu irmão e a minha irmã com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Trago hoje mais um devocional para falarmos um bocadinho sobre o deserto, a voz que clama no deserto e o que é que isto hoje representa. Quando nós recebemos Cristo, que é o Filho de Deus, Cristo, que é a Palavra, revelada de Deus em nossos corações, nossa mente e a mente de Deus se fundem. Nossa mente e a palavra de Deus, que é a pessoa do próprio Deus, passam a ser uma só. No princípio, era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, Deus e a sua palavra são uma só, uma, é uma só, uma só uma só pessoa. Então, quando nós recebemos a palavra de Deus em nosso coração, ela se mistura com o nosso espírito e nós passamos a ter a mente de Cristo. A mente de Cristo é ter a palavra de Deus em nossa mente, em nossa consciência, em nosso coração, em nosso espírito. E é nessa mente, é em nossas mentes, que Deus é, fala conosco. Deus fala conosco em nossa mente, com uma voz é, sensível, baixinha, é, doce, calma é, e é ali onde nós temos comunhão também onde é estabelecida a comunhão com Deus em nossa mente e ouvir a, a voz de Deus é uma habilidade que nós vamos desenvolvendo através da oração e da meditação da palavra de Deus é, costuma-se dizer quando nós oramos Deus nos ouve mas quando nós meditamos Deus fala e nós ouvimos. Então, por isso que é importante nós meditarmos na palavra de Deus, porque Deus vai falar, Deus vai ministrar dentro de nós, da nossa mente. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Deus fala com todos, fala contigo, comigo, com todos, mas nós não damos ouvido, estamos toda hora a falar, não queremos parar para ouvir a Deus. Como é que nós devemos saber ou discernir quando é Deus que está a falar conosco? quando é que esta voz que nós estamos ouvindo no nosso interior, ela vem de Deus, é Deus que está a falar conosco. Quando que, eh, o que nós estivermos a ouvir dentro de nós, ela estiver de acordo, tiver respaldo na Bíblia, na palavra de Deus, porque Deus e a palavra é a mesma, é o é, é mesmo. Agora, quando nós ouvimos... É da vida particular desta pessoa, que não tem nada a, a, a ver com a palavra de Deus, não tem respaldo na palavra de Deus, esta voz não está vindo de Deus. Esta voz, estamos a ouvir uma voz dentro de nós que, que nos leva a odiar, que nos leva a querer saber eh, dos erros, dos, dos pecados, das falhas da outra pessoa. Esta voz aqui é do ego. O ego dentro de nós vai nos tentar enganar. Então, nós discernimos a voz de Deus através da palavra de Deus. Por isso que é importante nós conhecermos a palavra de Deus, meditarmos nela de dia e de noite, para entendermos e compreendermos sempre ah, os preceitos de Deus. É, por meio das nossas faculdades de discernir e julgar o que é, que é representado por Tiago e o amor que é representado por João, João era irmão de Tiago, eram doze irmãos, os discípulos de Jesus, e quando são acompanhadas com fé, quando nós temos a capacidade de discernir o que estamos a ouvir, quando este discernimento vai dar num amor que é representado por João e é acompanhado por fé, nasce a nós uma fé, uma vontade de crer e de fazer, que é representado por Pedro, então está vir de Deus. Esses três discípulos eram os mais chegados de Jesus. Tiago, João... E Pedro, não é por acaso, na Bíblia tudo tem, tem aqui uma explicação, tem aqui uma revelação. O deserto uh, prepara o caminho do Senhor, o deserto representa uma multidão de pensamentos indisciplinados, desordenados e que nós não cultivamos dentro do nosso coração, quando tu estás num um turbulhão de, de confusão na tua mente, isso representa deserto. Por quê? Porque não vai dar em nada, não, não nasce nada de criativo, de criatividade, nessa confusão toda, na tua imaginação, nos teus pensamentos. Uma hora você crê que foi salvo, outra hora você crê que já perdeu a salvação. Essa confusão toda dentro da tua mente representa o deserto não há firmeza naquilo que tu crees, é terra seca, é, é terra sem vida, é onde se faz ouvir a voz que clama no deserto, que João Batista disse, João Batista disse que era a voz que clamavam no deserto. Deserto disse: eu sou a voz de Deus que representa a lei e os profetas. Vim aqui clamar no deserto do vosso coração para vocês ouvirem. Por quê? Porque o Messias está a vir. Eu vim preparar o caminho para que o Messias, a Palavra de Deus, o Filho de Deus, ele vem para encontrar o caminho. Uh, o deserto aplanado, preparado, uh, a terra trabalhada para receber a verdadeira semente e dela, então, brotar a vida, a verdadeira vida dos homens, que é Cristo. É no deserto onde se faz ouvir a voz que clamava no deserto que é João. Uh, no deserto é onde se deve fazer o caminho para que Deus, então, se manifeste. O deserto é, é diferente da selva. Selva é uma coisa, deserto é outra. Deserto não tem vida, selva tem vida, mas tudo desordenado. Né? Tem, tem aí um mato que cresce sem, sem sem ordem, mas ainda assim tem uma vida, embora não é a verdadeira vida, é porque ela foi invadida por esse mato. Mas o deserto é ele não tem água, que é a palavra de Deus, não tem revelação, só tem confusão, só tem animais selvagens. É... E cada um vai lutar pela sua sobrevivência. É, deserto é uma imaginação morta dentro de nós, o deserto é uma crença na consciência dos sentidos, da falta ou na falta dos sentido de falta uh, e de esterilidade. Quando a pessoa não acredita que é possível ser salva, ser abençoada por Deus, ser curada, ser transformada, uh, que o milagre vai acontecer, ela não acredita. Isso é deserto dentro do coração desta pessoa. O deserto tem um lugar na nossa consciência de uma aparente falta de substância espiritual e vida. Na verdade, esses lugares não existem. Esse medo que você sente, isso é deserto. Essa dúvida que você sente, isso é deserto. Essa falta de firmeza na fé, que você vive e isso é deserto e isso não é a tua realidade de vida, isso não é real, isso é um cenário que o ego satanás criou dentro de ti, ele é quem causa medo, satanás trabalha com medo, com incertezas, com confusão na mente, o nosso Deus traz paz, alegria, traz justiça, né, e salvação mas nosso deserto tem é um lugar sem fé e sem imaginação O nosso deserto é a nossa incapacidade de sentir as bênçãos plenas de Deus na nossa vida quando já não sentimos não somos gratos isso é deserto, somos instruídos a preparar um caminho para o nosso Deus no deserto nosso coração por esse caminho é por esse caminho que Deus derramará vida e substância espiritual no deserto da nossa consciência para que haja vida dentro de nós o deserto precisa ser domado precisa ser subjugado precisa ser domesticado dentro de cada um de nós porque senão vai nos causar muitos problemas é, o intelecto que é uma parte da nossa mente que também nos protege ele agora precisa descansar, ele precisa sentar-se aos pés da sabedoria, do entendimento, da palavra de Deus, que é o amor de Deus, que é o filho de Deus, que é Jesus Cristo. Ele precisa aprender. O intelecto aprendeu muita coisa. É... Na universidade, o intelecto aprendeu muita coisa, absorveu muita coisa deste mundo, o intelecto nos ajudou a se proteger contra aqueles que tentam nos atacar, o intelecto mas trabalhou muito e à toa, agora ele precisa descansar, ele precisa sentar-se aos pés do mestre, e aprender o que é, que é o amor. Deus nos deu essa capacidade através da sua palavra, da, da sabedoria e do entendimento que é Cristo. Cristo é a nossa sabedoria, Cristo é a nossa vida, Cristo é a luz que ilumina os nossos corações, os nossos caminhos. Então, nós precisamos eh, fazer com que o intelecto em nós ela, ela pare de trabalhar e agora eh, descanse, aprendendo com o mestre que é Cristo. Os pensamentos no, do nosso deserto, que é a consciência dos sentidos, precisam descansar em nossa capacidade de amar. O amor lança fora todo medo primeiras de João, capítulo 4, versículo 17 e 18. O amor lança fora todo medo. Quando nós temos medo, é porque nós não cremos, ou seja, não temos a revelação do amor. Porque se tivéssemos a revelação do amor, que é o perfeito amor de Deus, nós não teríamos medo de nada, porque sabemos que o maior é aquele que está dentro de nós, que é Cristo, do que aquele que está no mundo, que é o ego, que é o satanás, que é a falsa personalidade que que o ego deu, é, que é o medo, que é a dúvida, que é a confusão na mente, isso tudo é, não tem substância é espiritual, não é verdade? Não é verdade. Quando nossos pensamentos selvagens, indisciplinados e desobedientes se acalmam aos pés de Cristo, que é o amor de Deus, então nós entramos no sábado, nós entramos no sábado do Senhor, nós descansamos no sábado do Senhor, de todas as obras que a nossa mente, o intelecto trabalhava e nos levava a, a, a coisa a cansar-se, né? a pensar como, como, como mentir a mulher, como mentir o marido, como enganar aquela moça para tirar vantagem em cima do corpo dela, como, como enganar aquela pessoa para é, tirar vantagem em cima do dinheiro dele enfim, o intelecto precisa agora descansar e aprender o que é o amor, para não roubar, para não enganar, para não trair, para não ter soberba, orgulhos, manias e malícias. O intelecto precisa sentar seus pés do mestre, precisa descansar, entrar no sábado do Senhor. Estamos em paz quando nós deixamos que o intelecto se assente aos pés do Senhor e entramos então no descanso do Senhor, com os homens, com Deus e conosco mesmo. Todo vale será levantado. Deixa eu ler aqui um versículo e eu vou terminar já este, este vídeo, para não ser muito longo. Isaías, capítulo 40, versículo 4, diz assim, todo vale será levantado, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, os vales são lugares de pensamentos, de escravidão, quando pensamos como escravo, pensar como escravo não é escravo no sentido literal mas pensar como escravo é pensar em fazer as vontades da carne querer trair a mulher, querer enganar o patrão, querer roubar querer mentir e isso, isso leva a escra escravidão e é fazer a vontade de alguém que se esconde por trás disso, que é Satanás ele quer ser o seu senhor ele quer roubar as tuas energias te levando a fazer essas coisas então, os vales serão aplanados. Deus disse que vai aplanar, Deus vai vai levantar, aliás, os vales, vai tirar a pessoa desse, desse estado eh, mental de escravo do pecado, de pensamentos inferiores, pensamentos eh, e, e, e emoções negativas. Eles existem porque não, nós nos esquecemos de quem nós somos em Cristo. Nós também nos esquecemos da nossa verdadeira natureza e da nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus. Por isso é que nós pensamos baixinho, bem rasteiro e de forma negativa, com muito medo, carregados com muito medo. Quando isso acontece, nós morremos espiritualmente. Os vales são lugares de morte. Lembras o que Davi disse no livro de Salmos? No capítulo 23, no versículo 4, Davi disse assim, Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É, Davi disse isso, que a tua vara e o teu cajado me consolam. Está dizendo a palavra... A palavra, o cajado é a língua, a palavra. A tua palavra me consola, mas também a tua palavra me disciplina. Aqui disciplinar não é matar, não é colocar doença, não é acidente. Deus vai te disciplinar com a palavra dele. Deus cuida, vai cuidar de ti. Um pai que ama, ele disciplina o filho que ama. Quando tiver fora dos carris, quando tiver a desobedecer. Mas, é, Davi disse, ainda que eu andasse pelo Vale da Sombra da Morte. O Vale da Sombra da Morte é lugar baixo, onde você sente a morte, onde você percebe a morte, é onde o diabo quer, quer levar a pessoa. Isso é espiritual, é mentalmente, ele te leva pela mente, é dentro de ti, tu não sabes de onde vem esse medo e do nada começas a ter medo e a desconfiar de todo mundo e atacar todo mundo para mostrar-se de valentão quando a pessoa não tem a revelação do amor, mas quando a pessoa tem a pessoa do, tem a revelação do amor, ela ri dessas situações. Mas a verdade é que nós somos alguém em Cristo. Nós temos o direito de estar aqui, neste mundo, porque viemos para este mundo para cumprir uma missão, um propósito de Deus, que dê glórias a Deus, dê honras e glórias a Deus. Quando somos lembrados de quem somos em Cristo Jesus, nós vencemos a sombra da morte. Quando sabemos que não somos mais escravos do pecado, não gratificamos mais as vontades da carne e nem dos pensamentos inferiores ou emoções negativas, mas que agora somos filhos de Deus, então, quando nós sabemos quem e o que nós somos, então o vale da sombra da morte, o complexo de inferioridade, eh, as emoções negativas, elas são levantadas em nossa alma. Deus levanta e aplana. Deus arranca isso. Montes e colinas são representados aqui por lugares de orgulho. Aqui o sentido é orgulho. Monte na Bíblia é lugar de oração. Mas aqui o sentido é orgulho. Quando a pessoa se eleva muito, é muito orgulhosa. É muito arrogante, é muito soberba. E ela se acha autossuficiente. É, é, ela, ela, ela busca por justiça própria. Isso é monte aqui também, o sentido quando Deus disse que ia aplanar os montes, e a pessoa se elevou muito, é, acha-se que é muita areia por caminhão do outro, mas todos nós temos dignidade neste mundo, nesta vida. Em última, em última análise, nós não temos creden credenciais além da identidade de Cristo em nós. Não há hierarquia social no reino de Deus, não há aqui um mais do que o outro no reino de Deus, somos todos iguais. Não há mulher, não há homem, não há escravo, não há livres, não há branco, não há negro, não há deficiente, não há não deficiente ou pessoa completa, não há doente e não há saudável. Diante dos olhos de Deus, no reino dele, nós todos somos iguais. Não, não casamos e não se dá em casamento no reino de Deus. Jesus disse isso no, no, no evangelho. No reino de Deus não há escravo, não há livre, não há judeus, não há gregos, não há protestantes, não há católicos, não há preto, não há brancos, não há amarelo, nem pardo, não há homem, não há mulher, não há doente, nem totalmente saudáveis, não há jovem, não há velho, todos nós somos iguais, todos nós somos jovens, todos nós somos iguais e não há aqui mais, ninguém mais do que ninguém, no reino de Deus somos todos iguais. Oh! Glórias a Deus, Pai. Honra e glórias te damos. Tudo que nós vemos aqui neste mundo, essa hierarquia, esse esse status social, isso tudo é criado pelo ego. É, é aqui no mundo natural, mas no mundo espiritual somos todos iguais. Deus abençoe a todos, irmãs e irmãos que nos acompanharam neste vídeo, nesta neste devocional. Espero que eu tenha abençoado esta palavra e esclarecido aí alguma dúvida no seu coração. Deus abençoe de forma grande e tamanha. Shalom. Até mais amanhã. Se Deus quiser.